Manifesto Contra o Trabalho, parte 9 A história sangrenta da vitória do trabalho O bárbaro é preguiçoso e diferencia-se do homem cultivado na medida em que se compraz no seu embrutecimento, pois a formação prática consiste justamente no hábito e necessidade da ocupação. Georg Hegel Princípios da Filosofia do Direito, 1821 no fundo, sente-se agora que um tal trabalho é a melhor polícia, que retém cada indivíduo pelo freio, que sabe impedir com firmeza o desenvolvimento da razão, do desejo e do prazer da independência, pois faz despender enorme quantidade de energia nervosa e subtrai essa energia à reflexão, à meditação, ao sonho, à inquietação, ao amor e ao ódio. Friedrich Nietzsche, Os Apologistas do Trabalho, em Aurora, 1881. A história da modernidade é a história do processo de instauração do trabalho, que deixou em todo o planeta um amplo rastro de devastação e horror, pois nem sempre esteve tão interiorizada como hoje a exigência de despender grande parte da energia vital em benefício de uma finalidade autotélica externamente definida. Foram necessários vários séculos de violência aberta em grande escala para literalmente submeter os homens à tortura do serviço incondicional do ídolo trabalho. A princípio, não era ampliação das relações de mercado supostamente favorecedoras do crescimento do bem-estar, mas sim a fome insaciável de dinheiro dos aparelhos estatais absolutistas que obrigava o financiamento da máquina militar dos primórdios da modernidade. Só o interesse desses aparelhos estatais, que pela primeira vez na história submetiam a totalidade da sociedade ao estrangulamento burocrático, veio acelerar o desenvolvimento do capital mercantil e financeiro das cidades, muito para além das relações comerciais tradicionais. Só assim o dinheiro se converteu em motivação central da sociedade e abstração do trabalho em exigência social central, sem consideração das necessidades. Não foi por vontade própria que a maioria dos homens passou a produzir para mercados anônimos e, portanto, para uma economia monetária generalizada, mas sim porque, com o absolutismo, a fome de dinheiro monetarizou os impostos e aumentou-os de maneira exorbitante. Os indivíduos tinham que ganhar dinheiro, não para si, mas para o estado militarizado do início da modernidade, para as novas armas de fogo, para a logística e burocracia estatais. Foi assim, e não de outra forma, que veio ao mundo a absurda finalidade autotélica da valorização do capital, e com ela do trabalho. Em breve, os impostos e as taxas deixaram de ser suficientes, os burocratas absolutistas e os administradores do capital financeiro puseram-se organizar de forma coerciva os indivíduos, como material direto de uma máquina social de transformação de trabalho em dinheiro. O modo tradicional de vida e de existência da população foi destruído, não porque esta população se tivesse desenvolvido de forma livre e autodeterminada, mas porque tinha de ser utilizada como material humano numa máquina de valorização que estava posse em andamento, os indivíduos foram expulsos de suas terras pela força das armas, para dar em lugar à criação de ovelhas necessárias à manufatura de lã. Os direitos tradicionais, como a liberdade de caça, pesca e colha de lenha nas matas, foram extintos. E quando as massas pauperizadas deambulavam pelos campos, mendigando e roubando, lançaram-nas em casas de trabalho e nas manufaturas, para serem serviciadas com os instrumentos laborais de tortura e para lhes inculcar a pancada, uma consciência de escravos, a fim de se tornarem dóceis animais de trabalho. Mas essa transformação gradual dos seus súditos em material do ídolo fazedor de dinheiro também não podia só por si satisfazer durante muito tempo os monstruosos estados absolutistas. Estenderam, pois, as suas pretensões a outros continentes. Na colonização interna da Europa, efetuou-se a par da colonização externa, primeiro nas Américas e em algumas regiões da África. Aí os feitores do trabalho perderam definitivamente os escrúpulos. Em campanhas militares de roubo, destruição e extermínio sem precedentes, atiraram-se aos mundos recentemente descobertos, onde as vítimas nem sequer eram consideradas seres humanos. O canibalismo das potências europeias da sociedade de trabalho nascente definia as culturas estrangeiras subjugadas como selvagens e canibais. Estava assim legitimada a eliminação e escravização de milhões de homens, a escravatura pura e simples, em que se baseava a economia das grandes plantações e da extração de matérias-primas, que conseguiu ultrapassar as dimensões da escravatura antiga, conta-se entre os crimes fundadores do sistema de produção de mercadorias. Utilizou-se aí, pela primeira vez em grande escala, a eliminação pelo trabalho. Foi a segunda fundação da Sociedade do Trabalho. O Homem Branco, marcado pelo ferrete da autodisciplina, podia agora descarregar sobre os selvagens o seu complexo de inferioridade e o desprezo reprimido que tinha por si próprio. Tal como as mulheres, os selvagens eram para eles seres próximos da natureza e primitivos, um misto entre o animal e o homem. E Manuel Kant supunha, com precisão lógica, que o babuíno saberia falar se quisesse, só não falava porque temia ser recrutado para o trabalho. Esta elucubração grotesca lança uma luz reveladora sobre o iluminismo. O etos repressivo do trabalho da modernidade, que na sua versão protestante original se baseava na misericórdia divina e a partir do iluminismo na lei natural, adotou a máscara de missão civilizadora. Cultura, neste sentido, é submissão voluntária ao trabalho, o trabalho é masculino, branco e ocidental, o contrário, o não humano, a natureza disforme sem -se cultura, é feminino, de cor e exótico, ou seja, tem que ser submetido à coerção. Numa palavra, o universalismo da sociedade do trabalho é inteiramente racista, logo desde as suas raízes. A abstração universal do trabalho só pode autodefinir-se pela delimitação face a tudo aquilo que nele não se integra. Em última análise, o herdeiro do absolutismo não foi a burguesia moderna, oriunda dos pacíficos negociantes das antigas rotas comerciais, foram antes os condottieri dos bandos de mercenários da modernidade nascente, os diretores das casas de trabalho e das casas de correção, os arrendatários da coleta fiscal, os feitores de escravos, os agiotas e outros carrascos similares que formaram o solo social materno do mundo empresarial moderno. As revoluções burguesas do século XVIII e XIX nada tinham a ver com a emancipação social, limitaram-se a reorganizar as relações de poder no interior do sistema de porção existente, libertando as instituições da sociedade de trabalho dos interesses dinásticos obsoletos e impulsionando a respectiva coisificação e despessoalização. Foi a gloriosa Revolução Francesa que, com um pacto muito especial, proclamou o dever do trabalho e que numa lei para a abolição da mendicidade introduziu novas casas de trabalho. Ora isto era exatamente o contrário do que pretendiam os movimentos sociais rebeldes que eclodiram à margem das revoluções burguesas, sem nelas se dissolverem. Já muito antes, tinha havido formas completamente autônomas de resistência ou de objetivação, que costumam deixar a, histori que costumam deixar a historiografia oficial da sociedade do trabalho e da modernização sem saber o que fazer delas. Os produtores das antigas sociedades agrárias, que nunca se resignaram a aceitar inteiramente as relações de dominação feudal, estavam ainda menos dispostos a aceitar serem convertidos em classe trabalhadora de um sistema que lhes era exterior. Desde as guerras dos camponeses, no século XV e XVI, até os levantamentos britânicos, denunciados como sendo movimentos de destruidores de máquinas, e a revolta dos tecelões da Silésia, em 1844, Estende-se toda uma cadeia ininterrupta de lutas encarniçadas de resistência contra o trabalho. A implantação da sociedade do trabalho significou, ao longo de vários séculos, a guerra civil, umas vezes mais aberta, outras vezes latente. As antigas sociedades agrárias eram tudo menos paradisíacas, mas ainda assim, para a maioria a coerção monstruosa da emergente sociedade do trabalho representou exclusivamente um agravamento de sua situação, um tempo do desespero. Na realidade, apesar de todas as restrições, os indivíduos tinham ainda algo a perder. Aquilo que na falsa consciência do mundo moderno surge como as trevas e os flagelos de uma idade média fracionada, foi na verdade o horror da história desse mesmo mundo moderno. Nas culturas pré-capitalistas e não capitalistas, dentro e fora da Europa, o tempo dedicado diária e anualmente à atividade de produção era muito mais reduzido do que ainda hoje é para o moderno empregado de uma fábrica ou de um escritório. E a produção dessas sociedades estava longe de ser tão intensificada como na sociedade do trabalho uma vez que toda a atividade era atravessada por uma cultura de ósseo e de relativa lentidão. Com exceção das catástrofes naturais, as necessidades básicas materiais estavam muito mais amplamente asseguradas para a maioria da população do que em longos períodos da história da modernização, e melhor também do que no horror dos bairros de lata gerados nos nossos dias pelo mundo da crise. Para além do mais, nessas sociedades, o poder não se entranhava até os poros, como na sociedade do trabalho totalmente burocratizada. Daí que a resistência contra o trabalho só militarmente pudesse ser quebrada. Ainda hoje, os ideólogos da sociedade do trabalho continuam a fugir hipocritamente deste fato. A cultura dos produtores pré-modernos não se desenvolveu para outras formas. Ela foi simplesmente afogada no seu próprio sangue. Nos nossos dias, os esclarecidos democratas da Sociedade do Trabalho preferem responsabilizar por todas essas monstruosidades as circunstâncias pré-democráticas de um passado com o qual eles já nada teriam a ver. Não querem admitir que a história terrorista do início da modernidade revela também voluntariamente a essência da atual Sociedade do Trabalho. A administração burocrática do trabalho e a integração estatal dos seres humanos nas democracias industriais nunca puderam negar as suas origens absolutistas e coloniais. Aliás, sobre a forma da coesificação orientada para a coesão do sistema despessoalizado, a administração repressiva dos seres humanos, em nome do ídolo trabalho, continuou sempre a crescer e invadiu todos os domínios da vida. Precisamente hoje, na agonia do trabalho, volta a sentir-se novamente a mão de ferro da burocracia, como nos primórdios da sociedade do trabalho. Ao organizar o apartheid social e ao procurar supostamente debelar a crise através da escravatura estatal democrática, a administração do trabalho revela-se como um sistema de coerção que sempre foi. Do mesmo modo, a brutalidade colonial regressa novamente sob a forma da administração econômica coercitiva do Fundo Monetário Internacional, nos países da periferia, que vão sendo arruinados uns atrás dos outros. Depois da morte do seu ídolo, a sociedade do trabalho volta a recorrer, em todos os sentidos, aos métodos dos seus crimes fundadores, que contudo não a poderão salvar.